Fala galera, beleza? Eu sou José Erlan, professor de matemática, estou trazendo para vocês aqui mais uma aula que faz parte aí da sequência né, de aulas é, sobre matemática, né assuntos da matemática básica, tá pessoal? Então, é, na aula de hoje, a gente vai abordar o assunto razão, né? A, a razão, ela sempre vem... É, esse assunto né, sempre vem atrelado ali com a proporção. Só que eu achei muito interessante a gente trabalhar apenas a razão nesta aula para você entender o, a, a ideia, a noção, né? ter uma noção da razão, tá, pessoal? E saber diferenciar um pouco a razão da fração, tá? São assuntos é, é, que representam, a representação é, são iguais, porém... É, o significado, as informações que a gente utiliza nos dois são diferentes. Por exemplo, quando a gente tem aí um sanduíche para duas pessoas, o sanduíche ele vai ter que ser dividido ao meio, certo? Então, eu preciso de metade do sanduíche, o meu foco é no sanduíche. Então, a metade do sanduíche é, representa a quantidade que cada pessoa vai ficar, certo? Porém, quando eu digo o seguinte, que a razão entre a quantidade de sanduíche e homens né, ou pessoas, eu estou dizendo o seguinte, ó, que é, eu tenho um sanduíche para duas pessoas ou dois sanduíches para uma pessoa. Isso vai depender é, da razão que eu estou trabalhando, tá? Mas a informação que eu tenho pode parecer a mesma, mas dependendo do problema, ter essa noção de que eu tenho um sanduíche para cada duas pessoas pode ajudar e muito porque por exemplo se eu tivesse um universo maior e mantivesse essa razão o que ia acontecer eu teria dois sanduíches para quatro pessoas três para seis e assim sucessivamente a ideia ali de é, frações é, equivalentes que ajuda muito e vocês vão ver que só ter esse entendimento parece que parece ser tão simples né pessoal é ajude muito em muitos problemas em vários, eu vou trouxe aqui para vocês, como vocês estão vendo aí, ó, alguns exemplos que a gente vai trabalhar para entender a ideia de razão, e eu trouxe aí cinco exercícios para a gente treinar bem é, o significado da razão, tá? É, e isso aí é super importante, tá ok? Eu vou é, trazer também o assunto razo, proporção para vocês aplicarem a igualdade de razões. A diferença de razão e proporção é essa, que a proporção é a igualdade de razões, e a gente pode trabalhar aí... Vários detalhes, inclusive pessoal é atrelado ainda também a esse essa sequência de aulas. A gente vai ter divisões proporcionais, tá? Onde a gente consegue dividir algo inversamente ou diretamente proporcional. As relações que grandezas é que as grandezas possuem, se elas são direta ou inversamente proporcionais, e a regra de três que pegam propriedade da proporção. Então, olha só, tudo isso tá. Vem é a sua base, o seu átomo, o núcleo ali é o razão, tá? A razão, essa ideia de relacionar grandezas, a gente leva para vários assuntos e por isso que é importante e por isso que cai muitas questões no Enem, em concursos militares, tá? em concursos públicos. Pessoal, por quê? Porque atrelada à razão existem outros assuntos, então esse assunto ele sempre vai ser muito cobrado, tá ok? Então é esse conselho que eu dou para vocês, é por isso que minha conversa aqui foi um pouco longa, para você levar a sério a razão entender o significado da razão, tá ok? Então, logo depois da vinheta aí, a gente começa mais uma aulinha, pessoal. Bom, pessoal, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos é, para a gente iniciar, né? Então, como eu falei para vocês, razão nada mais é que uma ferramenta matemática utilizada para comparar grandezas. Essa é a missão principal aqui da razão, tá ok, pessoal? Então, olha só... Eu é, trouxe aqui um exemplo bem clássico que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu tenho aqui, aqui dois ovos, eu consigo fazer dez porções, imagina isso aqui sendo um cupcake, sei lá, um bolinho. Tá? Então, dois ovos, eu consigo fazer dez porções desse bolinho aqui. Então, se a gente colocar aqui a razão entre a quantidade de ovos e essa sequência aqui, essa... É, ordem é super importante. A sequência, é, no caso aqui diz que é a razão entre ovos e as porções. Não vou até colocar aqui ó, ovos e porções. Se eu quisesse a razão entre as porções e os ovos, eu iria inverter aqui, é colocar a quantidade é, de porções em cima e ovos embaixo, tá? Essa ordem é super importante. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: ó, eu tenho dois ovos para cada dez porções. Não é isso, pessoal? Então, é, se a gente simplificar aqui, a gente pode simplificar, tá? Imagina que isso aqui seja uma fração, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Essa razão aqui vai ficar aqui, ó, 1, um, não é isso? 2 por 2 é 1 um, e 10 por 2 é igual a 5. Pessoal, olha só, 1 um quinto, o que significa isso aqui? É, se eu fosse utilizar a fração, seria igual a 0,2 ou uma parte de 5, né? De alguma coisa. Porém, eu apenas estou comparando a quantidade de ovos com a quantidade de porções. E é isso que eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês é, enxerguem. Pra... A gente pode brincar de várias formas com essas razões e essas é, razões trazem várias informações para a gente. Por exemplo, é... se eu estivesse fazendo aqui esse, esse bolinho tá? para o sabor continuar o mesmo, eu peguei apenas um ingrediente que foi os ovos aqui, tá pessoal? Existem outros... É, eu vou precisar utilizar a mesma razão, certo? Se eu quero fazer, por exemplo, 3, é, ou melhor, é, 3, 30, né? 30 porções disso aqui, como é, o que, é que vai acontecer? Bom, eu vou multiplicar aqui por 3, então ficaria 30, certo? E o numerador teria que multiplicar por 3 também para manter a mesma razão, né? É só lembrar de frações equivalentes. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, olha só, para eu fazer o bolinho aqui, tá? É, com o mesmo sabor, para que não altere o sabor desse bolinho aqui, da minha receita, então eu preciso de seis, bol de seis ovos aqui para é, criar, né? para, é, para fazer 30, desses, 30 porções desse bolinho, tá ok, pessoal? Para que minha receita não altere, então independente da quantidade que eu vou fazer, se eu utilizar essa razão, a minha receita ela também não vai ser alterada. O que vai alterar aqui é a quantidade de é, ingredientes, tá ok? É apenas para vocês... É, entenderem né, que os ingredientes aqui fazem a diferença é, nessa, dependendo da quantidade aqui, tá ok? Então, olha só, aqui a gente tem um outro exemplo clássico, por exemplo, nessa, nessa situação aqui eu tenho 50 pessoas aqui, tá? Disputando cinco vagas em uma empresa, poderia ser cinco vagas em uma universidade, né? O pessoal que faz o Enem aí, ou, ou, os concursos públicos. É, observe que a gente tem 50 pessoas disputando 5 vagas. Se você quisesse descobrir a concorrência, isso é muito normal, é muito comum a gente realizar esse cálculo, a gente dividiria a quantidade de pessoas, que seria aqui 50, pela quantidade de vagas, que é igual a 5. Então, ó, eu tenho 50 pessoas para 5 vagas. Se eu quisesse inverter a quantidade de vagas por pessoa, eu ficaria aqui... ó vagas por pessoa, então eu tenho que dividir 5 por 50. Se eu for simplificar, dividir 50 por 5 e aqui também por 5, eu conseguiria enxergar pessoal, olha só, eu consigo enxergar que uma vaga tem é, está destinada para 10 pessoas ou 10 pessoas estão brigando por uma vaga ok? Nessa divisão a gente consegue enxergar aí isso, né? 50 por 5 é igual a 10. Então eu estou dizendo que 10 pessoas está disputando uma vaga, tá, pessoal? Então, isso aqui é a ideia de concorrência. Um outro exemplo clássico, que é muito legal a gente ficar brincando aqui, é você apenas considerar, vamos imaginar que isso aqui fosse uma sala de aula, tá? Imagine que aqui tivesse é, 50 alunos. E dentro desse universo aqui, pessoal, a gente tem, vamos imaginar, e olha só as informações que a gente vai descobrir. Eu tenho aqui 20 meninas, tá? Então, eu tenho aqui ó, 20 meninas e 20 meninos então 20 ou melhor 30 né 30 meninos então vou colocar aqui ó 30 meninos tá então olha só que interessante se eu quisesse a razão entre os meninos e as meninas o que iria acontecer bom a razão entre meninos e meninas seria de 30 para 20. Se fosse de meninas para meninos, seria 20 para 30, tá? Só que, é, olha só, observe que isso aqui nos dá o total de alunos, que é igual a 50 alunos, ou seja, no universo de 50 alunos, eu tenho 30 meninos e 20 Meninas, não é isso, pessoal? Só que se eu for simplificar isso aqui, olha só que legal. Se eu for simplificar, eu vou dividir aqui por 10 e aqui por 10, né? O famoso corta o zero, não é isso? Quando eu corto o zero, na verdade, eu estou dividindo ambos por 10. Eu estou simplificando. Olha só como ficou isso aqui, ó. 3, por 2. Então, no universo de cinco alunos, e é isso que eu gostaria que vocês enxergassem antes da gente ir resolver problemas, exercícios. Ó. No universo aqui de cinco alunos, o que é que está acontecendo, pessoal? No universo de cinco alunos, eu tenho três meninos. E duas meninas. Se eu quisesse aqui, o problema pode me dar algumas informações que eu posso brincar com essa razão aqui. Olha só, se eu tivesse aqui é, multiplicado por 2 e por 2, né? Achado aqui, tentando achar uma fração equivalente, vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, ficaríamos aqui com 6 e aqui com 4. Veja que no universo de 10 alunos, no universo de 10 alunos, eu tenho 6 meninos e 4 meninas. Então, olha só, se o problema me dá ou me dá esse dado aqui, a quantidade de alunos que tem numa uma sala, ou na, uma quantidade qualquer, eu posso realizar essa brincadeira aqui para calcular quantos meninos e quantas meninas quantas meninas tem na sala, apenas é, entendendo essa razão aqui, pessoal, tá? Vocês é, conseguem perceber que daqui, por exemplo, ele o problema pode dar para você que a razão entre meninos e meninas de uma sala 3 é, para 2, meninos para meninas, 3 para 2, a cada 3 meninos eu tenho 2 meninas, e ele diz que é, na sala tem 50 alunos, aí ele pergunta, quanto, é, quantos meninos tem nesse, nessa sala? Bom, veja que aqui a gente tem 5 pessoas, tá? se você multiplicar em cima, ó, se você tem 5 para chegar a 50, quanto falta? Falta você multiplicar isso aqui por 10. Então, para você multiplicar por 10, se você multiplicar em cima por 10 e multiplicar embaixo por 10, você vai encontrar a quantidade total de alunos, que é 50. Aí você consegue enxergar quantas meninas e quantos meninos tem nessa sala. Tá ok? Eu estou passando aqui apenas um detalhe super importante que a gente às vezes não deixa, pessoal. A gente não enxerga, tá? A gente calcula, a gente. É, utiliza tantos processos ali, mnemônicos, né? não faz isso aqui, que a gente esquece a informação que o problema está nos passando, tá? Então, é por isso que eu estou é, trabalhando um pouco mais esse detalhe aqui com vocês, para vocês enxergarem o que a razão pode nos informar, ok? Então, por exemplo, nesse mesmo problema aqui, olha só o que a gente poderia fazer, ó. Se tivesse aqui pedido para você a razão entre meninas e a quantidade de alunos na sala, Olha só, eu teria aqui 20 meninas... Comparado aqui com 50 alunos. Veja que a razão, eu estou comparando meninas com a quantidade total de alunos. O que isso aqui nos diz, pessoal? Eu estou dizendo que no universo de 50 pessoas, no total de alunos, 20 são meninas. E aqui dentro tem meninas e meninos também, tá? Então, olha só a informação que eu tenho aqui. Se eu for simplificar, isso aqui fica 2 para 5. Então, eu estou dizendo que no universo de 7 pessoas dessa sala, eu tenho duas meninas, Ok? É isso que eu estou dizendo, tá? Então, é, é, essa informação é super importante. E veja que a gente não está comparando meninas com meninos. Eu estou comparando meninas com o total da sala. Aqui nesse universo também tem meninas. Tá ok, pessoal? É apenas para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, tá? É, vamos aqui agora resolver alguns problemas para vocês entenderem como pode ser cobrado o assunto razão. Olha só. Antes, eu gostaria de falar um detalhe para vocês, né? entrar na, naquele, na formalidade, podemos dizer assim. Pessoal, olha só. Em uma razão, a gente tem o antecedente e a gente tem o consequente. Quem tiver no numerador é o antecedente. Quem tiver no denominador é o consequente. Tá okay? Lembrando que podem aparecer essas, essas frases aqui para vocês. Ó. A está para B. Significa exatamente isso. Ó. A está para B. A razão de A para B, a razão entre A e B. Então, observe que quem vem primeiro, se eu falei a razão entre A e B, então, A seria o nosso antecedente, tá? A razão de A para B, o A seria o antecedente, beleza, pessoal? Isso aqui é apenas uma formalidade. Esses termos não costumam cair tanto, né? É... O problema... Os concursos não cobram esses termos, mas é interessante a gente saber, né? Ficar preparado para isso, tá? E pode aparecer isso aqui também, ó. A razão entre A e B pode ser A dividido por B, com esses dois pontinhos, ou essa barrinha aqui é A dividido por B ou A está para B. Também pode ser escrito dessa forma, tá? Além dessa aqui que eu apresentei, acabei de apresentar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui para os nossos exemplos. Olha só... É, qual a razão entre 12 quilômetros e 24 mil metros? Bom, aqui estaria já um detalhe importante que eu gostaria de tratar com vocês. Olha só, é, eu tenho aqui 12 quilômetros e 24 mil metros. Observe que as unidades aqui ó, são diferentes. Eu estou aqui em quilômetros e aqui eu tenho em metros. Tá? Isso aqui é muito aplicado e muita gente se confunde com uma razão que cai demais Tá? E é uma razão especial que a gente trabalha, que são as escalas. Tá? Pessoal, as escalas, quando a gente está trabalhando com escala, a escala ela precisa, quando a gente está trabalhando com ela, é, estar na mesma unidade, tá? Na mesma unidade de medida. Se aqui está em metro, aqui também precisa estar tá em metro. Então, a gente precisa converter ou os 12 quilômetros em metros, ou eu preciso converter os 24 mil metros em quilômetros. Eu posso fazer alguma coisa ou outra, tá ok? é interessante que vocês saibam disso a gente saber que a razão ela trabalha sempre a mesma unidade então lembrando quem são os múltiplos e submúltiplos aqui do metro né? do metro, então eu vou colocar aqui ó, os múltiplos do metro aqui pessoal são quem? o maior é o quilômetro não é Isso. e é, os menores os submúltiplos do metro aqui seria quem aqui? Ó, basta a gente lembrar que é 10, 100 e 1000 então decímetro Centímetro e milímetro e os é, múltiplos do metro aqui, ó, sempre do lado do m tem um dezinho Então, eu vou colocar aqui, ó, decâmetro. Tá? E aqui, então, fof, sobraria o hectômetro. Tá? Então, toda vez que eu quero, é, se eu tô andando para a minha direita, então, eu multiplico por 10, tá? Se eu quero sair do metro e encontrar, por exemplo, centímetro, eu vou multiplicar aqui, ó, por 10. Cada casinha aqui, de uma para a outra, eu multiplico por 10. Se eu estou indo para a direita, se eu quero encontrar... Se foi dado para mim um valor em metro, eu quero encontrar uma subunidade. Por exemplo, se eu, queria, se eu, se eu tenho um quilômetro e quero chegar em metro, eu vou multiplicar por 10, por 10 e por 10. Ou seja, no total, eu vou ter que multiplicar por mil, se eu quiser fazer uma conta rápida. tá Agora, se eu quero ir do metro para as, os seus múltiplos, aí eu tenho que dividir por... 10. Da mesma forma, se eu quero de, para decâmetro, né? Ou de decâmetro para hectômetro, eu tenho que dividir por 10 também. Por exemplo, se eu tivesse aqui 100 decâmetros, eu tenho que dividir por 10 para chegar em hectômetro. Apenas uma lembrança, assim funciona também com o grama, tá ok, pessoal? É, olha só, vamos lá. Eu vou dividir, então, ou vou transformar quilômetros e metros. Então, eu vou, fazer, eu vou sair daqui, ó. Eu vou sair aqui de 12 quilômetros... Vou multiplicar por 10 para chegar em hectômetro, multiplicar por 10 para chegar em decâmetro e vou multiplicar por 10 para chegar em metro, pois esse é o meu objetivo. Então, eu vou multiplicar aqui por 1.000. Então, eu vou ter aqui 12.000 metros e 24.000 metros. Tá okay? Então, a razão entre esses dois aqui, seguindo essa ordem, é bom a gente lembrar, seria 12.000 dividido aqui por mil. Bom, eu posso simplificar aqui, dividir por mil, que é cortar os três zeros, e aqui eu posso dividir por 12, já que 24 é múltiplo de 12, não é isso? Então, vou dividir aqui por 12 e aqui embaixo também por 12. 12 por 12, pessoal, é igual a 1, e 24 por 12, isso aqui é igual a 2. Então, eu estou dizendo aqui que essa razão é de 1 para 2, ok? É apenas isso que esse problema está nos passando. Beleza, então, aqui ó, eu, tenho, eu posso utilizar esse mesmo padrão para o grama. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó? É, eu tenho decagrama e quero é, transformar para quilograma, ou quilograma para decagrama. Eu acho mais fácil, mais rápido, a gente transformar o quilograma em decagrama. Eu multiplico aqui por 100, não é isso? Então, eu vou ter aqui ó, 15 decagrama, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é importante também, ó que a razão ela não tem uma dimensão tá ela não vai ter uma unidade aqui não, não aqui não vai ser quilômetro nem metro como a gente como a gente transforma metros isso aqui não vai ser metro tá pessoal porque aqui eu tinha 12 metros dividido por ou melhor 12 mil metros dividido por 24 mil metros isso aqui ó, eu simplifico também tá? ok então tem um algo aqui adimensional não tem uma dimensão então 15 decagrama dividido aqui por 20 vezes 100 não é isso foi isso que eu fiz para chegar aqui, ó. Então, 20 vezes 100 é igual a 2.000. Olha só que legal. Então, esse decagrama aqui, ó, ele vai ser simplificado. Então, a gente vai ter que vai sumir com ele, tá? Então, ó, 15 por, por 2.000, eu posso dividir aqui por 5, não posso? E posso dividir aqui por 5. Pessoal, aqui vai ser igual a 3. Isso aqui por 5, 20 por 5 é 4, então ficaria 400, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó a nossa razão sem dimensão, ok? Então, essa aula, eu achei super importante a gente trabalhar apenas razão, pra gente ver todos esses detalhes que muita gente tem problema. Por isso que eu tô indo é, passo a passo e trazendo esses pequenos detalhes que o pessoal costuma esquecer na hora da prova, tá ok, pessoal? Então, é, vamos ver aqui agora, é, resolver, né, fazer exercícios, tá ok? Vem aqui comigo, pessoal. Bom, olha só aqui, ó, o nosso primeiro... Primeiro probleminha aqui, é... num exame havia 200 candidatos, olha só, 200 candidatos, tendo sido aprovados 80 candidatos. A razão, então a pergunta é essa, ó. a razão entre quem? Entre o número de reprovados, é bom circular, e aprovados é... Então, a gente precisa saber quem são os reprovados para dividir pela quantidade dos aprovados. Então, temos aqui 80 candidatos, é, na verdade 200 candidatos, e é, 90 ou 80 foram aprovados. Então, essa quantidade a gente já tem. O que a gente não tem é o número de reprovados. Mas se temos 200 candidatos, se você subtrair 200 por 80, esse resultado aqui de reprovados vai ser 120 não é isso, pessoal? Se 80 foram aprovados, então 120 foram reprovados. Então, olha só, se ele quer a razão entre reprovados, que é 120, e aprovados, então eu vou colocar 120 dividido por 80. Dividindo aqui por 10, ou cortando os zeros, eu posso ainda dividir aqui por 4, não é isso? E aqui eu vou dividir também por 4. 12 por 4, pessoal, é igual a 3, e 8 por 4 é igual a 2. Olha só que interessante. A cada cinco pessoas, pois aqui a gente tem cinco pessoas, a cada cinco pessoas a gente tem dois aprovados e três reprovados. Tá? Essa informação é super importante. Vocês vão ver agora no próximo exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Prometi trazer aqui cinco é, exercícios para a gente pra, praticar é, a ideia de razão e vocês vão ver que a gente responde vários problemas apenas tendo essa ideia aqui é de razão vem aqui ó vamos dar uma olhadinha em mais um outro problema aqui olha só um probleminha bem clássico aqui pessoal imagine o seguinte ó, o problema ele diz o seguinte um garoto de um metro de altura projeta uma sombra de meio metro então vamos fazer esse desenho ó. esse garotinho aqui ele projeta uma sombra de um metro vamos imaginar assim né lembrando que esse que essa sombra na realidade é o, foi ocorrido pelo anteparo então aqui a gente tem eu tentei desenhar aqui no Sol para a gente é, entender bem como funciona então os raios solares eles são paralelos né? vocês vão estudar vocês já não estudaram isso aqui na física. Esses raios solares aqui são paralelos. E existe um teorema chamado Teorema de Tales que ajuda a gente a compreender isso. Só que eu já estou adiantando para vocês aqui, tá? para mostrar que isso aqui nada mais é que uma razão. Então, olha só, esse garoto aqui que tem é, um metro, na verdade o garoto tem um metro, né? Então, o garoto aqui tem um metro. Ele é, projeta uma sombra de 0,5 metro. Então, aqui, 0,5... É a sombra dele, essa projeção aqui, onde não passa luz e forma essa escuridão aqui, que é a sombra, tá ok? Então, aqui, da mesma forma, ó, esse edifício, que ele diz que tem 18 metros de altura, ele também projeta uma sombra. Então, essa sombra ela vai estar tá mais ou menos aqui, ó. Pessoal, olha só, é, o problema está pedindo para a gente o seguinte, ó. É, no mesmo instante, o um edifício de 18 metros, no mesmo instante que essa sombra foi projetada aqui foi projetada essa sombra aqui que a gente não sabe quanto é. Irá projetar uma sombra de... Então, olha só, quantos metros, já que aqui a gente está trabalhando em metros, quantos metros tem essa sombra? Detalhe importante, tá? A razão, a razão que a gente está trabalhando aqui ela é sempre a mesma quando a gente está trabalhando com algo que é paralelo, como, por exemplo, os raios solares aqui, tá? A gente trabalha muito isso aqui na geometria, ainda não é aula de geometria, mas é bom a gente fazer esse link com a geometria. Então, olha só, essa razão, a razão entre a altura e a sombra, é isso que a gente vai trabalhar aqui, altura e sombra, é de quanto, pessoal? Se a gente for observar aqui, ó 1 para 0,5. Lembrando né, que se você for comparar, não precisa nem fazer cálculo nenhum, se você for comparar as grandezas, vocês vão ver que para cada 1 um metro eu tenho meio metro de sombra. Se eu observar isso tá, e, e saber que isso é um padrão quando a gente está trabalhando com algo paralelo, eu posso dizer a mesma coisa do edifício, que a razão entre a altura do edifício e a sombra que ele projeta é de 1 um para meio. Então, ó, a altura dele é o dobro da sombra, ou a sombra é a metade dele. Se a altura aqui é 18, quanto é que vai ser a sombra? Se é a metade, se a sombra é a metade da altura, então aqui vai ser igual a 9. Olha só que maravilha, pessoal. Né? Então, apenas com a ideia de razão, a gente resolve esse problema tranquilamente. né? Claro que a gente pegou um outro elemento aqui, que é a ideia é, do paralelismo, né? que a gente trabalha na geometria que é, nos diz isso. Vocês trabalham muito isso aqui com o Teorema de Thales, como eu já tinha falado, tá ok? Então, foi um link que a gente fez com a razão para a gente entender bem o significado de razão, tá ok? Vamos aqui agora para o nosso quarto exemplo. Olha só, um probleminha que cai demais também e muita gente é, não entende ou não resolve esse problema ou resolve de uma maneira mais complexa. Pessoal, segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em curso e o número de não concluintes, então, observe. Quando ele fala razão entre, já circula ó, alunos matriculados, é isso, vai vir nessa ordem, alunos matriculados e o número de alunos não concluintes, então, alunos não concluintes. A gente tem que seguir essa ordem aqui. Então, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, matriculados e os não concluintes. Eu vou colocar o MC aqui para a gente lembrar que são os não concluintes. Nessa ordem, é 9 para 7. Ó. Então, até o, a, a questão aqui ajudou falando nesta, nessa ordem, mas nem sempre vai vir essa palavrinha aqui, tá ok? A gente tem que saber que a razão ela segue uma ordem. 9 para 7. O que, que essa razão nos diz, pessoal? Bom, a gente já pode analisar a razão e dependendo, a gente já pode resolver o problema. E o problema pede é o seguinte, ó. a reportagem ainda, eu até coloquei o... o Resultado aqui, se vocês quiserem resolver aí sozinhos, façam, né? Até melhor, depois vejam aqui a solução, tá? Então, é, a reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes. Opa, beleza. Então, aqui é uma outra informação, ó, Alunos concluintes, 140. Então, vou até colocar aqui, ó. Os concluintes. Essas informações a gente tem que guardar aqui. São 140. Desse curso, né? Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos. Querem saber, saber o número total de alunos matriculados nesse curso, é? Então ele só deu a razão entre os matriculados e os não concluintes e deu a quantidade de concluintes. Pessoal, se a gente analisar bem, lembrar lá das frações equivalentes. E das frações, se a gente analisar também aqui um detalhe importante, a cada 15 alunos eu tenho 9 matriculados, né? dos nove matriculados, sete não concluem. Ou, se a gente é, pegar o universo dos concluintes, se a cada nove matriculados eu tenho sete não concluintes, então, não sei se vocês concordam comigo, que a cada nove matriculados, dois concluem, né? já que sete não concluem, para chegar a nove, dois não concluem. Não é isso? Então, ó, a cada 9 matriculados eu tenho 2 concluintes. Por que eu transformei para concluinte? Porque é dada essa informação aqui para a gente. Isso é importante. Por que é importante? Porque essa razão ela vai se manter. Por exemplo, a cada 18 matriculados, multipliquei aqui por 2, então vou ter que multiplicar por 2 embaixo também, eu tenho 4 concluintes. Não é isso que acontece? Então, eu posso ficar brincando aqui e em universos diferentes eu tenho a quantidade do, dos alunos que concluíram Então, é, analisando esse pequeno grande detalhe Se eu tenho aqui 140 concluintes Que é exatamente essa quantidade que está aqui embaixo Se eu tenho 140 concluintes Quanto foi, pessoal? É, qual é a razão que eu vou encontrar aqui Para que isso aqui seja igual a 140? Bom, basta multiplicar com essa brincadeira, eu multiplico por 70, né? 70, aqui eu vou ter 140 concluintes. Mas, para eu não alterar a minha razão, eu também multiplico aqui por 70. Olha só, 9 vezes 70 é igual a 630. Olha só que maravilha. Então, ó, dos 630 matriculados, eu tenho 140 concluintes. Então, dos 140 concluintes, com certeza, 630 seriam a quantidade de alunos matriculados. Observe que apenas entendendo a ideia de razão a gente resolve esse problema. É, quando a gente conhece a proporção, a gente pode utilizar aqui também uma das propriedades da proporção para encontrar esse valor. Tá? E eu vou trazer na aula de proporção esse mesmo problema para a gente ver como pode ser resolvido através da ideia de proporção. Tá okay? Vamos aqui agora, pessoal, para a nossa última questão. Bom, olha só. Tentem fazer aí sozinho, que é super importante. né? A razão entre a largura e o comprimento de um envelope é de 3 para 5. Beleza. Vou marcar aqui, ó. Largura para o comprimento de um envelope. É de 3 para 5, seguindo essa ordem aqui. Pode ver que aqui já não deu que a ordem é essa. Tá, pessoal? Isso aí, com certeza, vai vir assim para vocês, tá? Portanto, se o lado maior, né? O lado maior aqui seria é, o comprimento. Bom, vamos fazer aqui, ó. L para C é igual a 3 ou 5, não é isso? Então, o lado maior é o comprimento, apenas olhando aqui a nossa razão. Para cada 3 centímetros da largura, eu tenho 5 do comprimento. Então, o comprimento é maior, né? É bom a gente enxergar esse detalhe. Portanto, se o lado maior desse envelope mede 21,5, a diferença, a diferença entre o lado maior e o lado menor desse envelope é... Então, eu preciso encontrar esse valor, né? Quem é o valor do, da largura e do comprimento. Pessoal, olha só. Importante a gente enxergar esse detalhe. Eu tenho aqui um envelope. Tenho aqui um envelope. E ele está dizendo o seguinte para a gente. Ó. Ele está dizendo que é, a cada 3 centímetros aqui ó, da largura, que é a altura aqui, a cada 3 centímetros, é isso que ele está dizendo, eu tenho 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 centímetros aqui, ó, tá, equivalem a 5 aqui. É isso que ele está dizendo, tá? Então, a cada 5 aqui, eu tenho 3 aqui. E ele deu, esse tamanho total aqui, ele deu do comprimento, do lado maior, 21,5 centímetros. E aí, como é que a gente pode achar esse valor? Pessoal, olha só, eu vou ter que achar uma razão, posso achar pela ideia de, de, de razão, que é, o comprimento ele já foi dado, 21,5 só que a razão ela permanece a mesma. Então, quanto foi que eu multipliquei aqui para chegar em 21,5? Qual foi esse número para eu fazer a mesma coisa aqui e encontrar a largura? É essa a ideia que eu queria passar para vocês. Então, para fazer isso, basta eu dividir 21,5 por 5. Não é isso? Só que aqui tem vírgula, então eu vou transformar ó, 215 dividido por 50. Foi isso que a gente viu a nossa divisão com números inteiros né? que eu tinha passado para vocês. Então, aqui, é, vamos multiplicar aqui por 4, que vai dar 200, vai sobrar aqui 15, não é isso? Colocar um zerinho aqui, uma vírgula, 150 por 5 é igual a 3. Então, 21,5 é, 21, é 4,3 maior, é, 3 vezes né, maior do que 5. Então, o que a gente fez aqui ó, foi multiplicar por 4,3 para chegar em 21,5. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, para minha razão não alterar, já que a razão ela permanece a mesma, independente do tamanho que eu estou trabalhando. Não é isso? Então, 3 vezes é, 4,3, pessoal, isso aqui vai dar 12,9. Só que ele não quer o valor da largura, ele quer a diferença. A diferença é quanto isso aqui é maior que isso, tá? em unidade. Então, ó, basta eu subtrair. Então, 21,5... É, dividido ou subtraído aqui, né? Por 2,9. Então vamos subtrair aqui, pessoal. É, 9, não dá para tirar. Vou pegar aqui um, vou colocar um aqui, vai ser 15. Então vai ficar aqui 4, né? Isso ou melhor, 6, né? 9 para 15 é 6. Vou descer esse 1, vai ficar 3. Pegar, vou colocar mais um aqui. 3 para 8 para 11 é 8. Descendo esse 1, fica 0. Então 8,6 centímetros é a diferença entre a largura e o comprimento. Olha só, que maravilha, né? um assunto aqui que cai demais nas nossas provas. Então é por isso que eu levei aqui, pessoal, quanto tempo? Mais ou menos 30 minutos para a gente é, trabalhar apenas a ideia de razão, que eu acho super importante, a gente não explora tanto esse assunto razão. Né? A gente passa de razão já para proporção, mas entender a ideia de razão, o que esses resultados nos passam, né? O que esses valores nos passam, quais informações que eles é, nos dizem, é super importante, por isso que eu achei interessante dar uma aula aqui de 30 minutos, você pode acelerar o vídeo, isso é importante, né? Se você já tem uma base, acelere o vídeo, pois pode aparecer uma parte importante aqui, aí você volta na velocidade normal para é, entender bem, mas eu acho muito importante a gente trabalhar com detalhes esse assunto que cai bastante na prova, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!